Seguinte, vou... Ó, ela, eu acho que ela não me viu ainda, mano Acho que ela não me viu lá Daqui a pouco eu vou lá dançar com ela Caraca, olha as minas Tá aqui, cara. Deve ter alguém colocando nesse quarto Ih, caramba pera... Caraca, vocês ouviram, né? Espero que vocês não tenham visto, mano Seguinte, eu vou lhe pegar uma bebida Ixi, ela tá bebaça, acertei, galera que a é Trace tá bebaça, mano não pegar uma cerveja aqui Né? Minha fé, é isso aí, galera Tô tomando a cervejinha aqui Caraca, aquela loirinha Essa loira tá dando cedo de mim, mano Quer ver? Ela vir aqui, ó Nossa, a luz tá, tá bem alta Aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí. I... Tá dando cedo de mim, mano Aí, aí Ih, ah, caramba, olha aí Olha a situação Olha a situação Ih, caramba Vai dar merda, hein Vamos ver, vamos ver Vamos ver dançar aqui Caceta, a galera dançando, moleque Vamos dançar aqui com a galera Vamos dançar, vamos dançar, vamos dançar Cadê, cadê E caramba, e caramba Vamos lá, e e e Ih, tá, tá, tá Tá encoxando a Trace, velho. Ih, ih, ih, tá encoxando. Ih, vai dar merda sim, velho. Caraca. Caraca, encostou a Trace. Sai daí, Trevor. Olha aí, olha aí, olha aí, encostando duas. É a dança do baixiche.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 Vou levar, vou levar a 3 pra casa. Olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí. Caraca, mano. Os agarradinho, velho. Olha isso. Ali, galera. A 3 tá vindo. Ela mora aqui perto, né? Entra aí, amor. Bora. Ela mora muito perto, velho. Ela mora aqui, aqui do lado. Aqui embaixo.